A OrtoClin existe em Londrina há 20 anos. OrtoClin Instituto da Artrose. Nós criamos a OrtoClin pensando em dar ao paciente tudo que ele precisa dentro de um consultório só. Então, aqui no Ortoplin, nós temos a terapia de ondas de choque, nós temos o PST, que é, um, é uma tecnologia alemã para o tratamento da artrose, nós temos a fisioterapia, nós temos a acupuntura, procuramos fazer um, tra um tratamento multidisciplinar dentro da ortopedia. Por que ortopedia geriátrica? Nós temos é, um tratamento diferenciado para a terceira idade, onde procuramos ver o paciente como um todo e não somente com a dor que ele vem apresentando no dia. Dentro da, da, da fisioterapia, nós temos um tratamento é, individualizado, diferenciado, cada paciente com seu fisioterapeuta, com seu horário, procuramos dar um atendimento bem tranquilo para que o paciente possa ter um horário tranquilo, não perder seu tempo, nós sabemos o que é hoje o tempo. Dentro da ortopedia, aqui na Ortoquim, procuramos ter os horários corretos, atendemos alguns convênios particulares e procuramos sempre ter no paciente um amigo para a gente poder ter a melhora, podemos tratar tudo que for possível para que tenha uma boa qualidade de vida.